E aí povo da Kamikaze, chegou nas 70, mais UHD, Câmera chegou na 70Mai 4K Ultra HD Câmara veicular dianteira, traseira Para colocar no esquerdo do carro Cartão de memória Filtros para raios ultravioleta E cabos pela Aliexpress Colamos aqui uma película eletrostática Para proteger dos raios ultravioletas E agora vamos colocar a câmera 70 My Ultra HD Com essa espátula Coloquei pela dobra aqui Foi bem fácil, né? Na S10 Tá vendo? Trouxe por baixo Tirei a borracha Por aqui Trouxe aqui também, né? Agora vamos ligar e ver o que acontece Já tá gravando, show de bola, pronto, retiramos a proteção e colamos aqui na marca, agora vamos retirar a película de proteção e aí ó, gravando e com o wi-fi ligado, eu posso monitorar ela pelo celular. Não pensei, né? Saída de faixa Ai meu Deus, ela saída de faixa Quem tá falando é a câmera? Pois é, eu queria saber Saída de faixa saída Eu acho que é o nosso dia, né? Qual é o GPS, tá ligado? Ah, esse aqui fala sempre, né? Pois agora me pegou, não, mas não sei Não fala sempre, não Pra mim isso é a câmera que tá falando Será? Vamos ver o GPS nunca falou assim. É né? É, nisso. Talvez tu tava andando na saída de faixa. Foi detectado o movimento do veículo à frente. A câmera atende as nossas expectativas. Vocês viram ali que ela, mesmo quanto o sol, ela consegue mostrar a pista e os veículos ah, tem um sistema de alerta verbal para a saída de pista tanto para a esquerda como para a direita quando a gente ingressa na faixa né e também ela avisa quando tem um veículo à frente que ele se movimenta ou se tem um risco também muito interessante esse sistema aí então gostei da câmera além do que também tem uma câmera traseira a qual eu não instalei porque eu quero ver se coloco na camper Atrás da camp, Vamos ver se vai ser possível isso aí no futuro. Se gostou, deixa o like, assina o nosso canal e compartilha. Um abraço.